oração ao meu anjo da guarda neste vídeo faremos juntos uma oração forte para o anjo da guarda assista até o final e ore conosco mas antes se você quer aprender a como ter intimidade com deus e transformar sua vida pessoal familiar e profissional através do poder da oração clique no link que está abaixo deste vídeo e obtenha todas as informações se inscreva em nosso canal para receber nossos conteúdos, e ative o sininho das notificações, para ser informado sempre que um novo vídeo de oração for postado. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor,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 Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. O meu santo anjo da guarda, que nesta noite me assiste, assiste-me nos meus sonhos, e os torna bons e calmos. Você me protege quando a escuridão vem? Você me dá paz quando eu não me sinto seguro, e recupero as minhas forças e cansaço. Hoje eu te agradeço por estar sempre comigo, por ser a minha defesa contra os ataques do mal. Agradeço, porque nunca me desampara, e por ser o meu bom intercessor diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Hoje venho te agradecer, venho também te pedir, porque a inquietação ronda minha alma. Assim, com verdadeira humildade, quero pedir um favor muito especial. Não me deixe no desespero, não deixe que este medo e essa angústia inundem a minha alma. Me ajude a mover as minhas preces para que ela chegue a Deus Pai Todo-Poderoso. Peça a Ele por mim, para que Ele tenha misericórdia de mim. O meu anjo, que nos dá a paz à noite, agora mais do que nunca, eu peço que você fique ao meu lado, porque eu não sei enfrentar os meus problemas sozinho. Ouve a minha oração humilde, e leve a perante o Senhor Jesus. Envia-me o seu encorajamento e a sua generosidade, para que eu possa consertar os meus conflitos e tristezas. Ora em meu nome pelos meus problemas que são muitos, e eu sozinho pelos meus meios, não posso remediá-los. O meu santo anjo da guarda, adorado anjo, peço para perdoar os meus defeitos e eu te amo com todas as minhas forças. Não quero dormir esta noite, sem que a minha alma sinta a segurança da sua misericórdia. Agradeço por ser tão generoso comigo, pelos favores concedidos, e por aqueles que me serão ainda concedidos. Agradeço também por colocar, o meu Pai amado, o meu anjo da guarda ao meu lugar. Meu fiel escudo, meu divino amigo, e para você meu doce anjo, do fundo do meu coração, eu lhe digo com amor, que nunca te esquecerei, nunca deixarei de orar para ti, porque você é meu amigo, quando me sinto impotente, e tu velas para mim durante a noite, me defende e me deixa longe das preocupações. Pesadelos e sonhos ruins. Senhor, em seu santo nome, com meu anjo da guarda ao meu lado, tenho certeza que vou ter a ajuda de que tanto preciso para ser feliz, prosperar na minha vida e na minha fé. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo.